Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez... Ele faz maravilhas porque ele fez, ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.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 eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, o amor com o qual Jesus nos ama é justamente aquele que o Pai tem por ele. Um amor puro e verdadeiro. Muitas pessoas, quem sabe, tenham dificuldade de expressar o amor com a justificativa de que não receberam o amor Seja dos pais, seja dos responsáveis, ou outras pessoas que a circundam. Hoje Jesus diz que é com o amor divino que Ele nos ama. Nos amou na Sua entrega por meio da cruz, e continua a nos amar, porque esse amor é eterno, esse amor é o próprio Deus. E o Espírito Santo é como a representação de um vínculo que existe entre o Pai e o Filho, que é Deus junto com o Pai e o Filho. Então é um amor que, que circula na Santíssima Trindade. O Espírito, Espírito Santo, a palavra Espírito quer dizer sopro, que lembra movimento. Então o amor de Deus não é estagnado, o amor de Deus é é ação O amor de Deus Alcança, permeia Perpassa E esse amor, amados irmãos É para nós referência O amor sagrado Hoje nós temos Essa palavra amor Tão banalizada Em músicas Em frases que são ditas as pessoas falam de amor, mas muitas das vezes o que elas comunicam é apego. Elas falam de amor, mas por vezes elas estão falando de preferências. Elas falam de amor, mas muitas das vezes revelam carência. O amor que Deus nos dá é amor gratuidade. Por isso que nós recebemos a graça do seu amor. Que é um amor que é independente daquilo que nós escolhemos na nossa vida. Ele continua a nos amar. O amor de Deus é tão livre, tão livre, que ele não se prende aos erros ou acertos que tenhamos. É amor incondicional. Mas Jesus fala... De permanecer nesse amor Se ele já havia nos dito que é preciso permanecer nele Hoje ele diz que é preciso permanecer no seu amor Então não basta para nós apenas nos sentirmos amados Esse amor tem que ser refletido por nós Que somos filhos Sendo assim o amor tem que ser manifestado por quem acredita em Jesus Cristo como um amor que é doação, o amor só tem realmente sentido de ser se ele for para, né? amor estagnado é como água parada, e a gente sabe que água parada, principalmente em tempo de calor, não é, está sujeita a gerar não é? tantas enfermidades como nós vemos por aí, o amor de Deus flui sempre como o rio, não é? E é abundante. E o amor do cristão tem que ter como inspiração o amor de Deus. E Jesus diz que para permanecer nesse amor é preciso também seguir os mandamentos. E aqui nós vemos que os mandamentos são regidos pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. Do contrário eles podem ser vistos apenas como meras proibições, assim como infelizmente foi visto por muitas pessoas que acabaram fazendo da religião mero cumprimentos de algumas práticas externas. E a primeira leitura vai nos falar sobre isso quando Pedro levanta a voz e no sentido de acolher os pagãos que agora estão se convertendo ao cristianismo, mostra que é preciso ter amor para com esses, não colocando jugos sobre as suas costas. Os jugos a que ele se refere eram alguns costumes do judaísmo e estavam sendo impostos aos cristãos. Nós estamos vivendo, aos cristãos que agora são inseridos é, na religião cristã, depois de, de serem pagãos, não é? Diferentemente dos judeus que já tinham esta fé no Deus único e se tornam cristãos. Pois bem, muitos achavam que os pagãos que agora se tornam cristãos precisavam seguir muitos preceitos, não é? E costumes que eram próprios do judaísmo. E nós vemos que aqui há uma transição entre... A religião judaica e a religião cristã, que começa a se distinguir, porque a lei maior que Jesus apresenta é a lei do amor. E é esta lei que fará com que as pessoas busquem a Deus em primeiro lugar, com que essas pessoas realmente guardem o dia sagrado de oração e assim sejam caridosas, que essas pessoas sejam fiéis a Deus, fiéis a dentro de uma relação conjugal, sejam fiéis a um propósito de, de uma vida de castidade, de uma vida de honestidade, de uma vida eh, de agradecimento, de uma vida de respeito por aquilo que pertence ao outro, de uma vida realmente que é a própria vida de Deus, que é vida doação, que é vida entrega e que é a vida que Dá a liberdade, dá a liberdade até de nós não o amarmos e a liberdade de Deus é tamanha que mesmo quando nós não o amamos, isso não diminui em nada o amor dele por nós, diminui sim a possibilidade de vivermos com felicidade e alegria, porque a alegria vem de Deus, a verdadeira. Não aquela que é confundida nos nossos dias com euforia, com entusiasmo, às vezes passageiro e com tantas outras coisas que levam o ser humano só para fora de si e para uma agitação que às vezes é mais fuga da dor e dos sofrimentos, da realidade, do que propriamente alegria e exultação. A alegria que vem de Deus brota de um coração que tem fé. E que também não depende das circunstâncias vividas. Os cristãos viveram provas, tribulações. Que poderiam ser vista, vistas como uma vida infeliz. Próprias de alguém desgraçado. Palavra forte, né? Desgraçado sem a graça. No entanto, eles se alegravam até por serem perseguidos em nome do Senhor. Conforme Jesus havia dito. Mesmo sendo muitas das vezes rejeitados, eles amavam, dando o exemplo de Deus que nos ama infinitamente. Então é um amor que tem como fonte o próprio Deus e, portanto, uma alegria também que jorra de dentro deles, a alegria que provém da fé. Vamos, portanto, pedir a Deus que nos Ajude a permanecer no amor, permanecendo nos mandamentos que ele nos deixou. E assim nós experimentemos a alegria que transcende qualquer situação que nós possamos viver de desgosto ou de contentamento. A alegria que permanece no coração de quem se sente tão amado, que também tudo dá sentido por meio do amor. Vamos ficar em pé. E